Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vou ensinar aqui pra vocês como fazer um sisteminha de, de vendas aqui no Minecraft. Vocês devem estar achando que eu estou copiando o Vinicius 13 mas eu não estou. Esse sisteminha daqui eu já já sabia um tempo também, é diferente do sistema dele, é bem menor também. Mas tem algumas coisas que temos poréns. Mas depois eu, eu falo sobre isso. Deixa eu passar aqui, eu coloquei 5 esmeraldas o um sensor de luz solar que seria assim ó pego coloco aqui cinco esmeraldas no baú espero um pouquinho e vai me dar aqui o sensor de luz solar que é esse daqui e, então eu vou fazer aqui o vou tentar fazer o tutorial de como hum, como fazer esse seminho daqui vou vir aqui no caixa, pegar aqui Uhum. tem que pegar aqui cinco esmeraldas cinco esmeraldas se eu pegar seis vai passar a ser seis se eu pegar aqui seis esmeraldas ai era para eu pegar uma Ah, tá bom calma aí se eu pegar seis esmeraldas aqui Vai passar a ser 6 esmeraldas. Apenas com 6 esmeraldas que ele vai mudar. Mas eu acho que eu sei o um preço mais justo com 5. Mas então. Vocês que sabem aí. Nossa. 5 esmeraldas, vou pegar aqui. 9, 8, 7, 6, 5 E pronto Deixa eu tampar aqui o caixa E eu vou Eu não sei se eu vou fazer o tutorial dele Pessoal, eu tô pensando aqui ainda Que é um pouquinho um, um pouquinho difícil não, demora um pouquinho Pra fazer Ah, quer saber? Vamos lá Não demora muito não Bem pouquinho Um funil aqui Um comparador Combarador, tô um pouquinho resfriado aqui, pessoal. Desculpa, enche tudo com esmeralda. Eu disse tudo e coloco aqui 43 esmeraldas no primeiro. Obviamente, não vai dar para dar 43. Com isso. Eis me esperar até quarenta e três, quarenta e três esmeraldas. Aí ah, vem, coloca aqui três filiações de sonho. Repetidores Uhum, uhum, uhum. Ah, faz uma ligação até onde você quiser Vou colocar aqui mais um repetidor para não faltar energia Aqui você coloca um bloco qualquer Ah não, aqui você coloca Calma aí pessoal Aqui você coloca um. aquele Dropper. Não. Seu lançador. Calma pessoal. Deixa eu simplificar isso aqui. Não, eu estou colocando funil aqui. Não é para colocar o floreiro Aqui você coloca um dropper Um dropper E um bloco aqui Aí vai fazendo aqui uma paredinha Calma aí pessoal, eu fiz errado Fiz um pouquinho errado faz aqui um buraquinho aqui e aqui sim você coloca o, rei, o comparador e uma, e uma redstone e aqui encho de esmeralda aqui coloca 43 e 27 e 43 37 hum. quarenta e três, sete. e aqui você faz aí vou fazer aqui uma salinha só pra não ficar <risos> hum. pessoal tô tentando fazer esse tutorial o mais rápido possível mas vocês podem fazer com uma sala gigante, mas tô... que é só o circuito mesmo que eu tô mostrando. E eu tô fazendo essa salinha para não ficar tão chato assim. Para não ficar tão só o circuito. Aqui vocês vão colocar um baú. Calma aí. Ah. Um baú. Já tá quase pronto tampa esse daqui pra não ficar muito muito exposto aí vai ficar com esse daqui na frente pra pessoa no prêmio poder acessar o funil aqui você tem que colocar um bloco de vidro aqui que a pessoa vai conseguir acessar o baú normalmente e agora aqui você coloca seu prêmio normalmente eu... aqui, primeiro você pega aqui e tira quantas. Tipo assim, você tira quantas. Quantas esmeraldas você quer colo que coloque. Tipo, eu quero 3 esmeraldas por um diamante. Ou 6 esmeraldas. Eu vou querer 6 esmeraldas por um sensor de. Um, não, por, por um. Por, por um trigo. Aí você tira 6 esmeraldas. Se você quiser 5, você tira 5 esmeraldas. Se você quiser 8, como eu tirei aqui, vai ser 8 esmeraldas. Aí eu tirei 6. Vai ficar 6 esmeraldas. 6 esmeraldas por um trigo aí você vem pra cá coloca aqui, eu acho que foi seis esmeraldas por um trigo que vai tem que colocar aqui o prêmio que seria o trigo aí agora que eu já veio o prêmio aqui você vem aqui no caixa e ai quebrei o funil sem querer pessoal Ai, tem que fazer tudo de novo ai Hum. Seringo esmeralda. Tem que ser 36 aí. 30, 31. 35. 36 16. Pronto, aqui você coloca o seu prêmio, que vai ser seria um trigo. Aí agora já está pronto, se você pode pegar. Colocar aqui seis esmeraldas, vou colocar aqui seis esmeraldas. Seis esmeraldas. Seis esmeraldas. 4. 5, seis. E vem um trigo pra mim. Então, pessoal, tchau, tchau. Até a próxima. Ah, não se esqueçam de se inscreverem e de gostarem se gostarem do vídeo.